Sua Bíblia em Neemias capítulo 4, é o texto que eu quero usar esta noite para nós estarmos conversando. Estamos com a temática família real e nas últimas ministrações nossas temos trazido é, vários ensinamentos sobre é, família. Então, talvez se você perdeu alguma das ministrações dos últimos domingos ou até das, das próprias terças-feiras, entra no nosso YouTube, Alcance Curitiba, ali tem as palavras, você vai se inteirar de todas elas né, nessa temática família real. E hoje, de uma forma bem prática, eu quero trazer alguns pontos aqui importantes para nós trabalharmos sobre esse tema família. E eu quero tomar por base esse texto de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 13, 14, que diz assim... Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer a inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lute pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês." Pai nós oramos, pedimos graça a favor do Senhor, pedimos Deus que o Senhor possa agora abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado contra as nossas vidas, pai eu oro, abençoo cada um que está aqui presencialmente, mas cada um também que está online assistindo essa palavra, que está recebendo essa palavra agora na sua casa, Deus eu oro e peço que a graça, o favor do Senhor entre nesse lar, entre nessa casa e Deus que possamos através, Senhor, desta palavra que iremos compartilhar, possamos ter entendimento, Deus, e o Senhor possa nos revestir de poder e autoridade para Enfrentar esse inimigo Que vem contra a nossa casa Que vem contra a nossa família E que tudo seja para a honra e glória do teu nome Amém E amém O texto aqui de Neemias Que nós temos a partir do capítulo 4, versículo 13 Fala que Nemias faz uma grande convocação Ele põe as famílias né, em lugares altos e lugares abertos De trás da muralha Com espada, com lanças, com tudo que é, é, Seus arcos, com tudo que eles possuem ali De armas para aquele momento Mas ele dá uma palavra dizendo assim Não tenham medo né? Lembre-se do Senhor, o nosso Deus Ele é grande e temível Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos Lutem pelas suas mulheres, suas filhas e defendam as suas casas, defendam as suas famílias. Por que defender as nossas famílias? Por que, que Ele coloca esse contexto de defender família? Porque o inimigo aqui estava vindo fortemente contra as casas e contra as famílias. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é inimigos da família. Vamos identificar alguns inimigos que vêm contra as nossas casas, contra as nossas famílias, alguns inimigos que nós enfrentamos muitas vezes diariamente alguns inimigos que sempre estão muito prontos a querer a retirar algo de nós, a querer a roubar algo de nós, por isso é, que essa noite você abra o seu coração, não só você que está aqui, mas também você que está em casa, é, tome nota, porque talvez eu vou citar aqui alguns inimigos da família, vamos trabalhar em algum, alguns é, temas aqui, sobre inimigos da família, mas talvez é, existem e com certeza existem muito mais, é, pontos que você vai identificar enquanto eu estiver falando aqui, e ao final nós queremos ter um tempo de oração para que todos esses inimigos possam ser derrotados para a glória de Jesus, amém? Para que todos eles possam cair por terra, porque temos um grande Deus, um grande Deus, o nosso Senhor Ele é Temível. Temos temor a ele e ele é poderoso Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós Maior é aquele que nos guarda, que nos, nos defende do que aquele que nos ataca Amém, queridos? Então vamos é, aqui, através da palavra de Deus, entender alguns é, inimigos né, Que trabalham constantemente contra as nossas famílias E hoje estamos é, é, literalmente numa guerra uma guerra cultural, uma guerra ideológica, uma guerra de inversão de valores, aonde sempre o, a, o assunto vem, o ataque vem diretamente contra a sua família, contra a sua família. Alguns é, que são aqui nesse auditório, ou são mais é, é, experientes do que eu, vou usar essa expressão ou, ou, de mais idade, talvez aí, há 30 anos atrás, quando... Você é, é, Era falado algo para você sobre ataque à família Ataque aos seus filhos a, Ao casamento, ao homem, à mulher Talvez você pensaria assim Não, isso não é possível Talvez se tivesse há 30 anos atrás Você ouvindo o que está acontecendo hoje Você talvez duvidaria Dizendo assim, não, não é possível isso acontecer Agora, você tem ouvido coisas que estamos falando hoje Que vão acontecer para o futuro E isso e, e não está longe mas nós precisamos entender e precisamos colocar diariamente a nossa casa, a nossa família, debaixo das asas do Senhor, debaixo do cuidado dele. Então, eu quero trazer para você aqui alguns inimigos da família que nós precisamos identificar, nós precisamos enfrentar e nós precisamos vencê-los, porque se nós não vencemos esse inimigo, ele nos vence. Agora, nós temos um Deus que intercede em nosso favor, um Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que está pronto para lhe abençoar e lutar a sua guerra também. A primeira coisa, é, o primeiro inimigo a ser vencido, que eu quero é, trabalhar essa noite com você, é a competição. Por incrível que pareça, a competição ela existe dentro da família. E o inimigo é, ele vem trazendo a, a, a competição muitas vezes para destruir aquele lar, para destruir aquela casa, para destruir aquela família. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz assim, irmãos, suplico-lhes, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. A família, o casal, ela precisa andar o que é sempre unida sempre com o mesmo pensamento e sempre dentro do mesmo propósito. A casa dividida não prospera, a casa dividida não tem é, é, êxito, a casa dividida não vai prosperar. E quantos é, é, é, lares hoje estão divididos por competição? Competição entre o marido e a mulher, entre a mulher e a filha, o marido e o filho, competição. E isso não é bom, quantas competições existem entre casais, Competição entre pais e filhos, né? competição até muitas vezes entre irmãos. Então, isso não é bom, é, isso traz divisão, isso é um inimigo que nós precisamos vencer, precisamos ter unidade na nossa família, unidade com os nossos filhos, unidade com a esposa, sempre trazendo ali é, é, debaixo da graça de Deus o cuidado para que de maneira nenhuma percamos ali é, o coração. Da esposa, ou do filho, é, ou do marido Segunda coisa, a comparação 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12 Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos Nem a nos comparar com eles Que se julgam tão importantes Ao se compararem apenas uns com os outros Usando a si mesmo como medida Só mostram como são ignorantes Então, a comparação também é um inimigo que nós precisamos vencer e esse inimigo, ele vem, é, muitas vezes, trazendo destruição para as nossas casas. Sempre vamos olhar o gramado do vizinho e vamos ver que o gramado do vizinho é mais verde do que o nosso. E precisamos ter esse cuidado. Comparação entre casais, comparação entre é, é, é, irmãos, comparação entre marido, comparação entre esposa. Sabe, querido, é, a comparação... Ela pode ser o start para a destruição Porque quando começamos a comparar Quando começamos é, a comparar pessoas, casais, famílias é, Isso é muito ruim Porque imaginamos que às vezes quando comparamos Que aquela família, que aquelas pessoas são perfeitas E na verdade não existe família perfeita Todas, todas as famílias estão é, é, é, tendo algum aperfeiçoamento em alguma área Ah, claro que alguns devido à maturidade, o tempo, já venceram algumas lutas, outras estão ainda vencendo aquelas lutas, mas todas as famílias, todos nós enfrentamos é, é, é, dificuldades, temos adversidades, temos lutas, temos tribulação, então não existe uma família perfeita, por isso, Evite a comparação, dizendo, ah, se eu fosse assim, né? se a minha família, se a minha esposa fosse igual a esposa de fulano Se o meu marido fosse como é, a, aquele homem, evite essa comparação Isso é terrível, isso degrine a imagem do cônjuge. isso deixa ele muito para baixo né? Cuidado com a comparação com os filhos né? Ah, você é, é, é, fosse igual ao seu irmão, se você fosse igual é, é, fulano de tal, você seria uma bênção Cuidado porque isso é, é, o inimigo pode tirar vantagem disso. A comparação pode trazer algo nas emoções do coração daquela pessoa e o inimigo pode tirar vantagem. Saul, quando começou a se comparar com Davi, ali começou a destruição dele. Você tem a esposa que você precisa. Você tem o esposo, o marido que você precisa e você também tem os pais que você precisa. Jeffrey Holland diz assim: Deus não mede os nossos talentos ou nossa aparência. Ele não mede as nossas profissões ou os nossos bens. Ele aplaude todos os corredores, dizendo que a corrida é contra o pecado e não um contra o outro. Amém? A nossa corrida é contra o pecado e não um contra o outro. Então, evite a comparação. Terceiro ponto é, terceiro inimigo, o orgulho. Pensa no inimigo que precisamos vencer, vencer, e vencer, e se eu não cuidar com mínimas coisas, esse inimigo vem contra a minha família, contra a sua família, contra o seu casamento e o derrota, provérbios 29 23 diz, o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra, o orgulho impede a reconciliação, o orgulho atrapalha o perdão, o orgulho atrapalha o diálogo, e o orgulho nos impede de crescermos, o orgulho nos impede de abrirmos o nosso coração, de receber o perdão ou algo que Deus tem para as nossas vidas. O orgulho nos impede de procurar ajuda. E esse é um inimigo terrível que nós precisamos vencer. Se nós não trabalharmos, se não formos para Deus, se não buscarmos ajuda, o orgulho nos bloqueia, nos paralisa. O orgulho diz que você não pode falar com ninguém. O orgulho diz que você jamais pode expor a sua vida o orgulho diz, imagina o que vão pensar de você quando descobrir que você precisa de uma ajuda para o seu casamento. O orgulho diz isso, para mim diz isso para você. Mas nós precisamos vencer esse inimigo. Há crenças que precisamos quebrar sobre as nossas vidas. Alguns anos atrás, é, em especial quando o Murilo entrou na fase da adolescência, isso foi aí em torno já de 10, 11 anos atrás, é, e por mais que é, como pai eu havia buscado, estudado, lido, é, tentado fazer o máximo que eu pude como ser humano, como pai, como homem para aprender a, a lidar com o filho adolescente, quem é pai de filho adolescente vai entender muito bem o que eu estou falando quem não é ainda, já se prepara, porque por mais que você estude, por mais que você ore, por mais que você leia sobre o assunto, você aprende a ser pai de adolescente, é na prática. É na prática. E cada um tem ali o seu valor, cada um tem o seu temperamento. né? E, e eu lembro que quando o Murilo entrou nessa fase da adolescência, eu vou contar isso porque eu pedi permissão a ele, é, entrou na fase da adolescência, é, nós tínhamos uma dificuldade muito grande no nosso relacionamento, na nossa conversa, eu falava A, ele entendia B, ele falava B, eu entendia C, e o conflito era constante, isso começou a preocupar na nossa casa, porque eu falava assim, eu estou perdendo o coração do meu filho, eu falo algo com ele, parece que não, ele não entende, eu falava Adriana, é tão claro o que eu estou dizendo para ele, e ele não entende, e ela olhava para mim e falava assim, eu sei que você está querendo dizer, mas talvez a forma que você está falando não é a melhor O jeito que você está falando não é o melhor e, e nós tentamos de todo jeito, buscamos ajuda de todas as formas e realmente tudo que eu falava não entrava no coração dele E eu comecei a ficar muito preocupado porque eu estava sentindo que em algum momento eu estava perdendo o coração do meu filho é, Era o primeiro né, adolescente dos três filhos que nós temos era o primeiro adolescente entrando nessa fase Mas eu lembro que num aconselhamento com o pastor Luciano e a pastora Kelly Num discipulado eu falei, olha eu preciso de muita ajuda Eu não sei o que mais fazer A Kelly já havia dado várias dicas para nós é, De como é, é, lidar com aquela situação Nós mesmo como pastores já havíamos é, é, dado várias instruções é, é, Para alguns pais que tiveram êxito é, com seus filhos na, na adolescência é, Enfim mas eu não estava conseguindo lidar com aquilo. E você sabe, queridos, que algo terrível para nós, quando você fala algo para alguém, essa pessoa vai e faz, dá certo para ele, mas você tenta na sua própria vida e acaba não dando certo. O inimigo ele vem para nós e aí, com, com algo, dizendo assim, é realmente você é incapaz, realmente você não tem capacidade para reverter isso. E eu lembro que nessa conversa com a Luciana e a Kelly, a Kelly disse, olha, por que vocês não procuram uma psicóloga? para ajudar vocês, é o melhor caminho, procurar uma psicóloga, e nós falamos, sim, vamos fazer isso, é claro que naquele momento, o inimigo, o orgulho vem, porque o, o orgulho vem e diz para você, como você vai procurar uma psicóloga? como que você vai abrir a sua vida você é um pastor, você é um líder você abençoa quantas famílias você está ministrando casais vocês estão dando seminários sobre família e agora você vai procurar uma psicóloga para ajudar no relacionamento com o seu filho é o que o inimigo vem e fala na nossa cabeça mas nessa hora querido nós temos que derrubar essas crenças rasgar os nossos rótulos para salvar a família, para salvar o filho amém? quantas pessoas estão morrendo, quantos casais estão morrendo, quantas famílias estão morrendo, porque não pedem ajuda por orgulho, o marido diz, não comenta isso com ninguém, se alguém ficar sabendo que nós estamos passando por essa crise, vocês vão se ver comigo, conhece pessoas assim, eu conheço, o casamento está fadado ao fracasso, ao invés de pedir ajuda, o orgulho, esse inimigo vem e diz, não peça ajuda para ninguém, e eu lembro que, para vencer ainda mais, eu sei que inicialmente foi um choque pedir ajuda para um psicólogo, deram até, poxa, procura um, um psicólogo cristão de uma outra igreja, de um outro lugar, eu falei, não, eu preciso vencer esse orgulho, e eu vou inclusive procurar um da nossa igreja, procurei um psicólogo aqui da casa, uma psicóloga muito competente aqui da, da igreja, procurei ela na época e eu disse assim, olha, eu vim aqui porque é, eu vim como pai, eu não vim como pastor, é, eu vim como pai, eu preciso de ajuda Como eu faço para resgatar o coração do meu filho E, e ela foi sensacional né? Para a minha vida, para a vida do meu filho, do Murilo Em pouco tempo ele ali, é, sendo atendido por ela é, O nosso diálogo virou né? Algo ali já prazeroso, algo bom Eu resgatei o coração dele é, é, é, ele, eu, eu resgatei o coração dele, ele resgatou o meu coração Começamos a caminhar novamente em harmonia, em família Foi algo maravilhoso para as nossas vidas Agora, se eu não tivesse feito isso Se eu não tivesse vencido esse inimigo, o orgulho Talvez é, eu teria perdido o coração dele naquele momento Talvez hoje ele não estaria é, é, aqui comigo na igreja Nos ajudando, trabalhando e servindo Tempos depois, ah, pastor, você aprendeu tudo com o seu filho, aprendi muita coisa com o primeiro, mas veio o segundo. Começou de sinais? Nós nem pensamos, já fomos direto e já, já, já buscamos ajuda. O primeiro até pensamos, será que precisa? O segundo não. Quando o Danilo né, também entrou nessa fase e a nossa conversa estava um pouco ali truncada, opa, já vamos procurar ajuda, procuramos ajuda, isso não me diminuiu, isso é, é, é, não, não me fez é, me, me tornar um homem inferior, isso não, não denigriu a minha imagem como pastor, como líder, muito pelo contrário, se você é um líder, se você é um pastor, se você é um pai, se você ama a sua família, vença esse inimigo, o orgulho e procure ajuda, quantos casais acabam não tendo intimidade, e aí o homem, por orgulho, não procura um médico para falar que ele precisa é, repor umas vitaminas é, não procura ali para algo para para voltar as energias dele não homem não jamais vou procurar jamais vou fazer isso e aí acaba tendo sérios problemas na intimidade sabe se preciso for procure é, ajuda de um psicólogo de um terapeuta familiar de um terapeuta é, é, de um conselheiro é, de família, procure uma terapia com sua família, com seus filhos, se preciso for, procure um, um, um, uma, um, uma psiquiatra também, para lhe ajudar em algo que você não está conseguindo vencer, pode ser uma ira, pode ser uma carga muito pesada, que você é, um trauma que você não está conseguindo vencer, se preciso for, busque ajuda e vença esse grande inimigo, o orgulho. Quarto inimigo que nós precisamos vencer, a frieza. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Sabe, querido, algo que precisamos vencer é a frieza, a frieza nos nossos relacionamentos, entre marido e mulher, entre pais e filhos, a frieza vem muitas vezes através de uma vida corrida, a frieza vem muitas vezes através do nosso dia a dia, não dá tempo de fazer muitas coisas e você está correndo, está trabalhando, correndo, é, resolvendo coisas. A frieza ela traz o que? Falta de carinho, de afeto, de cuidado. A frieza no diálogo, em função, em função da tecnologia, em função da tecnologia você acaba não conversando mais com o filho, com a filha, com a esposa, tudo WhatsApp em casa, na nossa é, rotina Todas as nossas refeições É sem celular a partir Nós tínhamos um bom tempo sem celular Todos nós, deixa do lado Refeição, quando vamos fazer É em família E todos sem celular Porque se não entra um vídeo Entra uma mensagem, é, é sempre algo urgente E você e eu Sabe o que acontece? Nos dias de hoje Nos tornamos escravos do urgente Pode perceber nós, se não cuidarmos, nos tornamos escravos do urgente, não, mas isso eu preciso fazer agora, mas, e isso eu preciso fazer agora, isso eu preciso fazer agora, é, esses dias eu estava no meu período de devocional, estava aqui na igreja, na oração, na sala de oração, e alguém entrou na sala de oração, e estava ali orando também, falou, pastor, eu preciso falar com você, eu falei, olha, só após eu terminar meu período de oração Pastor, mas é urgente que eu preciso falar com você Eu falei, exatamente por ser urgente o seu Eu estou tendo meu tempo de oração e meu tempo de devocional Porque senão daqui a pouco eu vou estar também urgente que nem você Então eu falei, você quer falar comigo? Você vai aguardar o meu tempo de devocional, meu tempo de oração Porque senão eu fico escravo do urgente Nós ficamos escravos do urgente porque tudo é urgente a pessoa aguardou, terminei meu período devocional, meu período de oração, e depois conversamos, né, ali, então, cuidado, cuidado com o inimigo da frieza na fé, Mateus 6, 21 diz, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração, cuidado com esse inimigo, a frieza na fé, não tem mais vontade de vir ao culto, gostou do online, gostou, né, é, do Youtube, é tão bom assistir em casa um culto deitado no sofá se você às vezes não está tão contente ali com aquela palavra você muda de canal, você aproveita ver um pedaço do jogo, ver um pedaço do culto ver um pedaço é, do filme e volta a ver outro pedaço do culto cuidado é para você mesmo que eu estou falando que está em casa <risos> cuidado se você se acostumou cuidado com a frieza, não tem mais vontade de orar não faz mais devocional não busca mais a Deus em família, não tem mais devocional em família, acaba não tendo mais é, é, é, é, ali um fervor da parte de Deus nos cultos, porque é claro que o culto online ele veio para esse tempo de pandemia como algo maravilhoso para aqueles que não estavam podendo estar aqui presencialmente, mas é, é impossível você falar que você sente em casa, no online, o que acontece aqui no ambiente, é outro ambiente, o presencial, então precisamos cuidar com esse inimigo, a frieza na fé, né? trocar as coisas espirituais pelas coisas desse mundo, não, hoje eu estou cansado hoje eu não vou, não, a semana que vem eu vou viajar, na outra eu vou fazer isso, na outra eu vou fazer aquilo outro, e aí vai o que? uma brasa, quando ela acaba se, é, é, se afastando ali do braseiro, ela vai se apagando aos poucos ela vai se apagando aos poucos E aí quando você vê, você já está quase desviado Ou desviado inteiro né? Por quê? Porque foi deixando a frieza Esse inimigo foi lhe vencendo Então, algo né, que nós é, falamos muito aqui Está chegando o final do ano, cuidado Porque você vai tirar férias, mas não tire férias de Deus Quantos tiram férias, mas também tiram férias de Deus Acabam esquecendo de Deus como família, quando tiramos as nossas férias Mesmo em férias Nós procuramos uma igreja Local, uma igreja naquela região Naquele bairro e vamos num, num culto Tanto de igrejas pequenas Igrejas médias, igrejas grandes Às vezes procuramos até tirar férias Em algum lugar que queremos até visitar Uma igreja Porque são igrejas que são, às vezes são referência Para nós, são referências Que é igreja que queremos aprender Então em férias vamos cultuar Tire férias sim, está chegando o final do ano Foi estressante para todo mundo nesses últimos dois anos Não só para quem teve que trabalhar muito Mas para aqueles também que ficaram em casa muito Foi estressante As, as mães, né? aqui são provas disso mesmo em casa vocês tiveram que nos últimos dois anos ser professora também não só cuidar do lar da casa ser professora de um de dois às vezes até três filhos foi muito estressante então realmente as férias são merecidas as férias fazem parte né e dentro das suas possibilidades viagem mesmo dentro do seu orçamento viagem tire férias mas não tire férias de Deus e mais do que isso né volte porque há pessoas que tiraram férias em março, de 2019, no início da pandemia, e até hoje não voltaram ainda, é, e com certeza ela está se esfriando. E depois, há coisas, queridos, principalmente com relação aos nossos filhos, há coisas que dificilmente nós conseguimos resgatar. Por exemplo, o Ministério Infantil, se o teu filho está muito afastado, muito tempo do Ministério Infantil da igreja, ele não vai sentir saudade. Agora, se ele está num vínculo com o Ministério Infantil, com o Next, é, com os adolescentes, Tendo essa vida na igreja, com a célula, com os amigos, então ele tem saudade. Mas nesse período todo, com esse afastamento, temos que tomar muito cuidado, porque senão eles podem é. perder o prazer que eles tinham antes de estar na casa de Deus. Sexto inimigo que nós precisamos vencer, sexto inimigo da família, finanças desordenadas. Pesquisas mostram que assuntos relacionados ao dinheiro são o segundo maior motivo de separação no mundo perdendo apenas para a infidelidade. O Gustavo Cerbasi, ele fala isso no livro dele, Os Segredos dos Casais Inteligentes. Então, cuidado e vença esse inimigo. Vença o inimigo das finanças desordenadas, desorganizadas. Organize a sua vida financeira. Finanças, é, é um dos maiores causadores de briga, confusão, contenda dentro das casas e das famílias, são as finanças a falta ou o excesso dela, não é só para quem tem pouco dinheiro, para quem tem muito dinheiro também, a grande questão é como você administra, como você controla esse dinheiro, por isso, né, tenha uma, uma vida o, o, organizada, né, é, tenha noção de quanto você ganha, de quanto você gasta, de quanto está o seu custo de vida, viva dentro do seu padrão, não viva no padrão do outro, né? voltando ao ponto anterior... Não fique se comparando, né? Poxa, mas Fulano mudou de casa, Fulano trocou de carro, Fulano é, agora comprou mais um carro. Evite comparação, porque a comparação ela é terrível. E aí você acaba vivendo não no seu padrão, no padrão do outro, no padrão do vizinho, no padrão do colega. Quantas pessoas acabam se endividando porque viu alguém fazendo algo, foi e quis fazer também. Ei cabe no seu bolso, você vai e faça não cabe no seu bolso, espera o momento, se prepara se organiza, e tem gente que administra muito mal o seu dinheiro e põe a culpa no devorador ah pastor, a culpa é do devorador a culpa é do devorador tem gente que o devorador anda longe dele, sabe por quê que o devorador anda longe dele? o devorador diz assim, eu, eu nem vou passar perto da casa desse cara aí se eu passar perto da casa dele é perigoso ele tomar alguma coisa de mim porque o próprio devorador foge. Né? Não, passando, olha, vai me pegar um cheque emprestado, vai querer um dinheiro emprestado. O devorador foge da casa de alguns. Então, cuidado. O tripé para não termos é, problemas com o dinheiro é trabalho, boa administração financeira e fidelidade nos dízimos e ofertas. É preciso administrar junto, ter parceria, uma sociedade. Casamento é uma sociedade. Não é o meu dinheiro, não é o meu dinheiro, meu carro, minha casa É o nosso dinheiro, é a nossa casa, é as nossas finanças É as nossas contas, é as nossas dívidas Por isso, precisa ter parceria E cuidado, vença esse inimigo Porque pensa em um inimigo que você vai vencê-lo E daqui a pouco ele se levanta novamente contra você Você tem que vencê-lo de novo E daqui a alguns anos, daqui a um tempo ele se levanta E você precisa vencer de novo a Bíblia fala que o exército de Israel enfrentou os filisteus por muitas vezes. Vencia uma batalha, tempos depois os filisteus estavam lá, Israel novamente lutando contra os filisteus e travava mais uma batalha, vencia e assim vai. Finanças também é assim. Você vence hoje, daqui a algum tempo você precisa trabalhar e vencer de novo. Então, cuide. Sétimo inimigo da família: excesso de entretenimento pensem em algo que precisamos tomar muito cuidado nos dias de hoje, televisão, videogame, internet, jogos, cuidado com isso, pai, mãe, cuidado, esse é um inimigo sutil, ele entra de uma forma tão sorrateira na nossa casa, na nossa família, muitas vezes nós não sabemos o que os nossos filhos estão jogando, o que eles estão, com quem eles estão conversando, você sabe se o seu filho... O que ele está vendo na internet? Colocou um bloqueador já no aparelho é, da sua internet para lhe cuidar com os acessos para onde ele vai? Se você não fez, procure aí, dê um Google aí. Procure como bloquear é, é, a internet da sua casa para que ele não tenha acesso, e você também não tenha acesso a nenhum lixo da internet. Eu tenho isso na minha casa, um bloqueador. Você sabe os jogos que ele está jogando? Isso confere com a idade dele. Recentemente nós estávamos em casa, e aí a gente foi conferir um dos jogos de um dos nossos filhos, e aí quando nós olhamos, vimos, opa, peraí, isso aqui não é para a tua idade não, cara. Não, mas é porque os meninos jogam, não, não. Seus irmãos são mais velhos, eles podem até, você não tem idade para isso. Pode jogar, sim, tem o período, tem o tempo, tem a dinâmica, né, tem o final de semana, o período que pode fazer isso Mas é jogo que você pode jogar dentro da sua idade Não só isso dentro da idade Vamos olhar o conteúdo disso Quanto lixo está entrando dentro da nossa casa Quanto lixo está entrando dentro é, é, do coração, da mente, dos olhos dos nossos filhos E nós muitas vezes estamos né, na sala sorrindo Vendo um belo de um filme desestressando enquanto o filho está no quarto ou no celular carregando um lixo na alma dele, no coração, na mente dele Mateus capítulo 6, versículo 22 diz assim Se os olhos, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz mas se os olhos são maus, todo o corpo também se enche de trevas então cuidado com aquilo que você vê cuidado com aquilo que você olha seja radical eu lembro que alguns anos atrás ainda quando eu tinha é, é, o meu emprego né, eu também tinha é, eu trabalhava numa empresa na, no ramo corporativo e, então o grupo de, da, da empresa ali dos amigos postavam várias coisas vídeos e tal mandavam e eu precisei me posicionar dizendo olha desculpa eu não quero receber esse tipo de vídeo eu não quero receber esse tipo de foto, não faz parte da minha conduta de vida, eu não quero receber, se posicione, você não se posiciona, é claro que vão continuar mandando para você, e até grupos, às vezes que você tem e que outros participam, que não são só cristão, outras pessoas, colega do futebol, colega da empresa, colega da faculdade, coloque, se colocarem algum lixo naquele grupo, se posicione, diga, olha, não quero ver esse tipo de coisa, se não, saia você desse grupo, se posicione. Não seja mais um, e cuide com o que o seu filho, a sua filha, está vendo. Eu lembro que um dia eu estava numa igreja, eu e a Adri, dando um seminário de família, é melhor, era de casais. Era um seminário de casais, e só tinha casais naquela igreja. Porém, tinha uma criança só naquela igreja, o pai não conseguiu ninguém para deixar é, ele E ele estava, ele ficou o tempo todo assistindo todas as palestras é, Ficou bem quietinho, ele tinha um joguinho que ele estava jogando, acho que era no celular, num tablet assim Mas bem quietinho, sempre o culto todo ali, é, assistindo, né, enfim, jogando Mas uma criança ela está sempre antenada, é um radar, né? Você está falando algo, né? Quem tem filho pequeno sabe você está falando algo assim, em códigos com a esposa, com o marido, e aí você vê e fala, é, sim, eu sei o que vocês estão falando. Estão falando de tal pessoa, né? Já aconteceu isso com você, né? Sim, eu sei o que vocês estão falando de tal. E a, até você, às vezes, está com dificuldade de entender de quem a tua esposa está querendo falar, ou <risos> o marido está querendo falar, o filho já entendeu, né? E, e, e aí eu lembro que a gente estava ministrando. E nós estávamos lá, e eu falei, eu, eu toquei nesse ponto Você sabe quais os jogos que o seu filho, a sua filha está jogando? Por exemplo, tem um jogo aí É, é um jogo maligno, posso dizer assim Porque o, o, a pessoa sai na rua atropelando os velhinhos Atropelando os idosos, matando pessoas é, é, é, é, Matando policial, fazendo maior bader na ruaça é um jogo que chama é, é, é, GTA. Aí quando eu falei isso aí, o menino gritou assim, é esse que eu gosto. Né? Aí a mãe, não gosta não. Gosto sim, é esse que eu gosto. É claro que a gente percebeu que aquela família não estava acompanhando o menino. Eu não acredito que um pai vendo, né, uma mãe vendo o, o, o filho jogar aquele tipo de jogo, ia concordar. Mas na inocência, né? Ah, é um joguinho. Ah, é só. Então, cuidado com isso. Tenha é, é, é, cuidado com essas coisas. Então, é, precisamos sim estar de olho, né? E cuidado com o excesso de entretenimento, né? Muitas vezes terceirizamos a educação do nosso filho a um tablet, terceirizamos a, a, a, a disciplina, a doutrina, o ensinamento com um tablet, com um aplicativo isso não é bom, isso pode custar muito caro para nós no futuro, temos que cuidar desse inimigo. Oitavo inimigo da família, a falta de fé. Mateus capítulo 15, versículo 28, diz assim, Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesmo instante a sua filha foi curada. Sabe, precisamos vencer esse inimigo, a falta de fé. A falta de fé, ela vem e diz assim, não, dá, não adianta mais lutar. Não adianta mais interceder, não adianta mais jejuar, não adianta mais é, é, buscar conselhos, não adianta mais buscar é, um, ajuda, não tem mais o que fazer. E a falta de fé, ela começa a entrar no nosso coração, esse inimigo começa a tirar-nos a energia, nos tirar a nossa força e se nós não vencemos esse inimigo, a falta de fé, estamos fadados ao fracasso precisamos acreditar e crer que Deus está intercedendo em nosso favor que no tempo certo, na hora certa Ele vai agir que Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo o teu suor Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo as suas lágrimas e Ele vai sim entrar, agir e vai guardar você, sua casa e sua família ah, Jairo manifestou o que? A fé dele ele precisou a fé, usar a fé para para lutar ali é, é, pela sua filha. A viúva manifestou a sua fé para lutar pelo seu filho. Você precisa manifestar a fé para lutar por qualquer coisa que esteja morta na sua família. O que está morto na sua família é o relacionamento, é a comunicação. Algo que morreu nos dias de hoje, a comunicação, porque tudo virou hoje TikTok, tudo virou WhatsApp. E a comunicação... Está morrendo. Quantos casais hoje, quantas famílias hoje estão disfuncionais, não se alinham mais por causa da comunicação? Então, cuidado. O que está morrendo na sua casa? O que está morrendo na sua família? É a falta de fé? Ressuscite. -a. É o diálogo? Ressuscite. É o companheirismo, a compaixão? É o amor, é o cuidado? é a parceria, faça coisas que agrade a sua família, faça coisas que traga a sua família para próxima a você e não distante. Não faça só aquilo que você gosta, faça aquilo também que é necessário. A Adri em casa ela é, é, é maravilhosa nisso, porque muitas vezes para nos aproximar a família, ela trouxe jogos, né? mas não jogos é, é, é, de tecnologia, não entretenimento, jogos ali é, é, é, de tabuleiro, imagem e ação, caça-palavras, é, é, caça ao caça tesouro, é, banco imobiliário, coisas que a, a família interagia um com o outro né? ali, e descobrimos talentos ali que nós nem nem, nem imaginávamos que um ou outro possuía. Né? É, é, então faça isso, crie coisas para ter tempo em família. Ela mesma disse assim, "Não, não. Hoje todo mundo aqui vai brincar com esse jogo. A gente fala, Ah, não, não, a gente não tá afim não. A gente tá aqui quer ver o futebol, a gente quer quer ver é, um FC, né, e tal. Enfim, é, um KFC, melhor dizendo, né. <risos> a gente tá, a gente, não, a gente quer ver outra coisa. Ela não. Hoje vocês vão fazer o que eu quero. E eu quero brincar com com vocês um jogo e aí ela vem lá com jogos lá é, é, de tabuleiro ali de coisas de de é, imaginação é, banco imobiliário e tal e aí nós vamos brincar mas começamos a fazer aquilo dá uma interação com a família né um interage com o outro fazemos dupla é, sim há, há ali há uma, uma disputa sadia né até uma provocação sadia entre família entre pai e filho entre irmãos né algo Gostoso de se fazer Algo prazeroso de se fazer Algo que inclusive estimula a nossa inteligência né? Quando o Davi era, era, era criança, assim, é, os nossos três filhos, a Adriana Dava muito lego para eles brincar, ficar montando ali e fazendo E eu lembro que o Davi já pequeno assim, ia montando aqueles lego rapidinho Eu tinha uma dificuldade para fazer aquilo Eu falava, como é que você faz isso tão rápido? Né? De montando é, aquilo, porque ele desde criança treinando Aquilo deixa a criança muito mais rápida Isso é até pedagógico, é, alguns até... Professores instruem isso para você ter essa é, interação com o filho Com coisas que vão produzir algo na mente deles E não só isso daqui, né? porque isso daqui Às vezes a, é, é, a criança tecnologicamente até conhece muito Mas a vida não é isso daqui né? Tem um mundo aí fora e precisamos preparar os nossos filhos Nono inimigo da família, a falta de paciência Provérbios 15, 1 diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Cuidado, cuidado com a falta de paciência, cuidado com esse inimigo. Entenda, talvez o problema que você está passando é apenas uma fase mas você já está decretando a sua derrota, você já está decretando a vitória do inimigo sobre você, é uma fase, é um momento, é uma situação, como foi essa que eu relatei para você, do tempo que eu tive com meu filho, foi uma fase, não foi uma derrota, foi uma fase, sabe, então, vença esse inimigo, a falta, o okay? De paciência, não sabe esperar, não sabe o tempo certo, quer tudo rápido, tudo né? é, é, é sendo ali é na correria, isso não funciona. O inimigo coloca na sua mente que você não vai conseguir suportar isso a vida toda, que é melhor desistir. Isso é só uma fase. Isso é só um tempo. Você já lutou por tantas outras coisas. Você já teve tantas vitórias em tantas outras coisas. Você também terá nisso que você está lutando, nisso que você está vivendo e passando neste momento agora. Lembre das conquistas passadas. Lembre de coisas que você já conquistou e o que você está vivendo agora, Deus vai conceder vitória para você. Vença esses inimigos, porque se nós não vencemos esse inimigo da competição, da comparação, do orgulho, da frieza, da frieza na fé, das finanças desordenadas, da má comunicação, do excesso de entretenimento, e da falta de fé e da paciência, se nós não vencemos esses inimigos, né, da impaciência, nós podemos encarar o último e pior deles, que é o inimigo, o divórcio. E há é algo que tem batido na porta de muitos nós, de muitos que, que conhecemos. Ninguém está livre disso. Mas por quê? Simplesmente as coisas não acontecem, elas vão acontecendo é uma situação não resolvida aqui, é um ponto desse que eu citei aqui, um desses inimigos não vencido, ele começa a ter força, ele começa a ganhar força, e então começamos é, é, a perder ali algo, e isso não é bom, e Hebreus, né, capítulo 12, versículo 4, eu caminhando aqui para a conclusão, diz assim, na luta contra o pecado, você ainda, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue, sabe, lute, vença esse inimigo não deixe o divórcio bater na porta da sua casa, da sua família a Bíblia fala que Deus abomina o divórcio Deus ele não quer que você se divorcie Deus não quer que você se separe da sua esposa, do seu cônjuge, do seu filho isso é um trauma terrível o divórcio é um preço muito alto quem já passou por isso sabe o preço é um preço emocional espiritual, financeiro desgaste para o casal desgaste para os filhos, desgaste para a família desgaste para todo mundo então, vença esse inimigo o inimigo do divórcio eu quero convidar você a ficar em pé neste momento para nós estarmos orando a Deus e eu concluo com o que Neemias disse para o povo Neemias disse para o povo lutar pela sua família lutar pelos seus filhos Lutar pelo seu casamento E eu quero desafiar você Hoje A vencer todos os inimigos Da sua família Eu não sei quais são eles Talvez alguns que eu citei aqui Você tenha enfrentado Talvez existe inimigos aqui Que você é, Que eu não citei Mas você está enfrentando Uma doença Uma depressão eu não sei qual inimigo que você está enfrentando, eu não sei qual inimigo está vindo contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu filho, eu não sei qual inimigo, mas eu quero que você apresente ele diante de Deus neste momento. Você também que está nos acompanhando online, apresente diante de Deus esse inimigo que tem vindo contra você, que tem dito que você não vai vencer, que você não é de nada que Deus abandonou, que Deus esqueceu de você, isso é uma mentira, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, que você está vivendo é apenas uma fase, com fé em Deus, confiando nele, buscando ajuda, do alto, buscando ajuda também de pessoas, abrindo o coração, você vai conseguir vencer isso, utilizando o perdão, Deixando as máscaras caírem Você vai conseguir vencer O que tem? O que morreu na sua família? O que faleceu na sua família? O diálogo? A comunhão? A alegria? Peça para Deus ressuscitar Ele vai ressuscitar Eu quero que você neste momento Apresente diante de Deus Assim como Neemias disse para o povo vamos lutar, vamos defender do inimigo a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, ele não vai entrar, as nossas muralhas vão ser fortalecidas, uma a uma, nós vamos fortalecer todas elas, todas elas serão fortalecidas, todas as nossas muralhas, a ira, a mágoa, o rancor, todas elas... O adultério, vão ser vencidas, a dor, esse inimigo também vai ser vencido, a depressão, esse inimigo também vai ser vencido, a falta de alegria, esse inimigo também vai ser vencido, quais são os inimigos que você tem enfrentado? Quais são os inimigos que tem vindo contra você? A presente dia de Deus neste momento, Levante a sua voz e comece a orar. Para você também que está agora assistindo essa mensagem. Ouviu essa mensagem. Está ouvindo ela. Pare o que você está fazendo. Coloque diante de Deus. Apresente esses inimigos. Dizendo Deus, sozinho eu não vou conseguir vencer. Sozinho eu não vou conseguir superar isso. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu não tenho forças. Ele sabe que você não tem forças. Mas peça a Ele... Peça a Ele, fortalece os meus braços, os meus ombros, meu coração, me fortalece para vencer esses inimigos que têm atacado a minha casa, que têm atacado a minha família, que tem atacado o meu coração, que tem atacado os meus filhos, que tem atacado o meu Pai, que tem atacado a minha mente. Fortalece-nos, Deus. Debaixo da tua poderosa mão, fortalece-nos, Deus, fortalece-nos, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós oramos. E já Te agradecemos, Senhor. Porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Eu quero fazer um convite essa noite para você que está aqui. Para você também que está nos acompanhando. Sozinho você não vai conseguir vencer. O inimigo, ele é muito mais forte que eu e você. Mas, quando estamos com Deus, somos muito mais fortes. Você e Deus você é a maioria, agora sem Deus, nós somos a minoria, eu quero fazer um convite para você que está aqui essa noite, e ainda não tomou uma decisão na sua vida, de receber o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, e quer fazer isso essa noite, pastor eu nunca tomei uma decisão, eu nunca orei entregando a minha vida a Jesus, eu quero fazer isso, eu quero não só entregar a minha vida, mas eu também quero entregar a minha casa, a minha família, a Jesus essa noite, se você está aqui, Dá um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Alguém, alguém essa noite, que deseja entregar sua casa, sua família a Jesus? Amém, glória a Jesus. Alguém essa noite que está aqui conosco, presencialmente, ou está nos acompanhando, e está afastado dos caminhos do Senhor, e deseja hoje retornar à casa do Pai? É um filho, é uma filha que se afastou da casa de Deus. Mas hoje está dizendo Eu quero voltar para a casa do meu pai Eu quero voltar para a minha família espiritual Eu quero voltar para a família celestial Alguém essa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor E quer voltar à casa de Deus Amém? Alguém? Levante a sua mão, eu vou orar por você Aleluia, glória a Jesus Eu vou pedir um favor a você Você pode sair do seu lugar, você que levantou a sua mão e vem aqui à frente Nós vamos orar por vocês Glória a Deus Venha, venha aqui à frente, vamos orar Se você está hoje voltando para a casa do Pai, Ele está de braços abertos para te receber, Ele está pronto para receber você, Ele está pronto para dizer, vem meu filho amado, vem minha filha amada, para você que também que está aqui acompanhando é, online, tem um QR Code aí na tela, e se você está tomando essa decisão hoje, de receber Jesus como seu Senhor e Salvador entre em contato conosco, você vai repetir uma oração juntamente comigo, que eu vou fazer com esses nossos irmãos, e você vai repetir essa oração comigo, e depois tem um QR Code aí na sua tela, você vai acessar, e você vai mandar aqui as suas informações, aleluia, glória a Jesus, você vai mandar suas informações para nós, e nós vamos entrar em contato com você, aleluia, glória a Deus, há mais alguém? Pastor, eu sinto, Deus está tá falando no meu coração, mas eu sinto que as minhas pernas estão travadas, que elas sejam destravadas agora, em nome de Jesus. É que você venha aqui à frente ter esse encontro com o Pai, Ele está sempre pronto para te receber, não para te julgar, sim para te receber e dizer: Vem meu filho, vem minha filha. Quero que vocês possam estar orando comigo, vocês que estão aqui à frente, repita comigo: Senhor Jesus você também que está em casa, repete essa oração comigo você que está recebendo Jesus ou está retornando para a casa do Pai repita comigo, Senhor Jesus eu te recebo essa noite como meu Senhor e Salvador escreve meu nome no livro da vida Deus perdoa-me pelos meus pecados hoje eu te recebo e eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu coração, tudo que tenho, eu entrego para ti pai, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode dar um forte aplauso a Jesus, glória a Deus, vou pedir uma gentileza a vocês, Acompanhar esses queridos que estão com vocês Aqui juntamente com aquele casal Max e a esposa Nós queremos pegar ali a informação de vocês ainda Queremos manter contato com você Eu quero orar por você que está aqui também Abençoar a sua semana Que Deus possa estar abençoando você Que Deus abençoe a sua casa A sua família Que Deus derrame graça e favor dele Você que estava acompanhando Assistindo esta palavra ou ouvindo essa palavra que Deus possa fazer um milagre na sua casa na sua família, esse é o plano dele e que você vença todos os inimigos, todos não só alguns, todos os inimigos que porventura têm vindo contra você, ou ainda virão contra você que todos eles possam ser derrotados para a glória de Jesus amém? você recebe essa palavra? você pode dar um forte aplauso a Jesus? que Deus abençoe todos vocês, que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, que o Senhor conceda a você uma semana abençoada, que um cuidado especial da parte de Deus venha sobre você, sobre sua casa e sua família, e que todos os inimigos da sua família, possam ser derrotados para a glória de Jesus, amém.